Estamos chegando no chão da oficina Estamos chegando no sonhos nas formas Da arte negada que somos Viemos criar Estamos chegando No chão dos quilombos Estamos chegando no chão dos tambores Nos nossos palmares Nós somos, viemos, lutar Vídeo 10 Agradecimentos Bem, chegamos ao final Da nossa série de pequenos vídeos e tarefas, eh, esperamos que sejam úteis. Ah, a gente gostaria de agradecer ah, ao Fórum Brasileiro de Economia Solidária pela iniciativa e também por ter ah, dado o início a essa ferramenta que é o Cirandas e também através do Fórum Brasileiro foi possível que se inserisse uh, uma meta num projeto da Unicinos e, com isso, a EITA foi contratada para poder realizar estes vídeos, então nós agradecemos também a Unicinos, agradecemos ao Fórum Brasileiro de Comissão Solidária, agradecemos também a Senais, que é quem fez o convênio junto à Unicinos. É, nós, em nome da EITA, mandamos um grande abraço para vocês e que deixar uma mensagem final de que o Cirandas só tem sentido se ele for útil para fortalecer os entendimentos de economia solidária e, mais do que isso, para fortalecer a economia solidária como uma estratégia diferenciada de desenvolvimento que tenha como centralidade a vida e o bem viver. Vamos lutar, que tem muito a ser feito. É isso aí, gente. Um grande abraço. Tchau.